Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do que eu entendo que é gratidão Como vocês sabem, eu tô no desafio criativo e hoje é o sétimo dia só que hoje deu... sabe aquele dia que dá tudo errado, assim? Tudo errado, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir é, foi quase assim esse dia E mesmo assim eu tive gratidão em alguns momentos do dia Eu acho que gratidão não tá ligado ao fato de você ter uma vida perfeita Ou ter muitas coisas para o que você agradecer E por isso que eu vim aqui hoje de pijama Sentada na minha cama, sem maquiagem Depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de curso falar com vocês sobre as cinco pessoas que me inspiram e que me trazem gratidão e não significa que essas pessoas são perfeitas, não significa que a minha vida é perfeita e eu não sei porque que eu senti te falar isso mas eu acho que a vida de todo mundo tem muito problema não é só a sua vida que tem problema então respira fundo e tenta enxergar o que é que na sua vida você consegue ser grato o que é que na sua vida você consegue expressar um pouquinho de gratidão por você ter aprendido por você ter crescido por você ser uma pessoa melhor e eu tô com vontade de chorar ai ai mas vamos lá a primeira pessoa que eu sou muito grata na minha vida é a minha mãe porque ela é um exemplo de mulher ela é um exemplo de força E se eu sou o ser humano que eu sou hoje Que muita gente elogia, muita gente fala que eu sou uma pessoa de bem é... Eu não gosto muito dessa expressão, uma pessoa de bem, mas tudo bem É por causa da minha mãe E por ver ela, por ela ser esse espelho Por ela sempre puxar minha orelha e não deixar eu tomar decisões erradas na minha vida Por ela ser extremamente humilde o tempo todo, às vezes dá até raiva, assim, do tanto que ela é humilde, mas ela me mostra e ela me prova o quanto é importante você ter simplicidade em tudo na sua vida. A segunda pessoa que eu gostaria de falar sobre gratidão nesse vídeo é a minha cunhada, ela a irmã do meu marido, e ela é como se fosse uma irmã pra mim, inglês, cunhado, é sister-in-law, brother-in-law, né? irmão em lei, irmã em lei na lei. E, e ela é realmente como uma irmã, a irmã que a vida me deu assim, que não nasceu na minha família, que não tem o meu sangue, mas é minha referência de esposa, minha referência de amiga, de postura, de mulher. Então assim já que eu falei na minha mãe, eu tinha que falar na Cherry também. Porque é uma pessoa que eu sei que eu posso simplesmente chegar e conversar e me abrir com ela E ela vai me ouvir e falar a opinião dela de uma maneira simples Sem me julgar, mas sem passar a mão na minha cabeça também E... enfim... ela me inspira muito A terceira pessoa que eu queria falar é o meu marido, é claro, não podia faltar A pessoa que vive comigo todos os dias por seis anos <risos> E... Esse vídeo tá ficando muito emotivo Eu já tô segurando, <risos> chora a garganta quando ah, você quer chorar com a garganta e fica assim Eu sou uma pessoa chorona Mas hoje, como foi um dia difícil Eu fico um pouco mais emotiva do que o normal Meu marido é a terceira pessoa Porque ele é a pessoa que não deixa eu desistir E eu sou muito grata Porque direto eu tenho algumas crises de identidade Eu penso que eu tô indo pelo caminho errado ou que eu estou investindo muita energia e muita, muita, muita vida em alguma coisa que talvez não vai me trazer frutos e que talvez possa não ser benéfica para mim. E ele sempre me mostra que eu preciso persistir, que eu preciso ir até o fim. E eu tenho muita gratidão por isso. A quarta pessoa que eu quero ser grata hoje é a minha irmã de sangue. Ela é muito mais nova do que eu. E meio que eu tive um papel de mãe, assim, na vida dela. Porque minha mãe sempre trabalhou muito, sempre teve uma vida muito pesada profissionalmente. E ela é costureira, inclusive, até hoje. Então, assim, quem tem família que mexe com confecção, com costura, sabe o quanto é puxado e o quanto é sofrido essa vida de confecção. E, e aí meio que eu cuidei da Mariana e... Criar a Mariana ideologicamente, cuidar dela Me fez ser uma pessoa tão melhor, assim A simplicidade, a forma como ela confia em mim E eu sei que eu posso confiar nela de volta Então assim, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de ser uma irmã mais velha Agora a quinta pessoa que eu vou escolher É, é uma pessoa para representar todos os meus amigos íntimos Todos os meus amigos que... Não tinha obrigação nenhuma de gostar de mim, não é laço familiar, não é nada. E mesmo assim eu sinto que ele me ama muito e eu amo ele muito de volta, que é o Marcos, um amigo meu lá de Goiânia, que eu conheci na faculdade. E é uma pessoa que está na minha vida até hoje, mesmo eu estando aqui na Irlanda, a gente conversa quase todos os dias e nós somos muito próximos. E o Marcos, ele é o resumo da simplicidade eu sou muito grata por ele ter me ensinado isso O Max, não importa o que aconteça, ele sempre tá calmo, tá tranquilo, se preocupa com, com os outros E muitas vezes eu vi as situações dele se preocupando com o outro e pensei assim Nossa, gente do céu! Às vezes ele se preocupa mais com a outra pessoa do que com ele mesmo E isso me ensinou muito e eu sou muito grata por ter convivido com ele E eu sinto muita saudade e o vídeo fica por aqui porque eu já tô muito emotiva. Minha garganta tá doendo de tanto segurar choro. <risos> e faça esse exercício você também. Pega cinco pessoas, não precisam ser só essas cinco pessoas que você é grato. Pode ser a pessoa simples, pode ser uma pessoa do seu trabalho que você admira, pode ser uma pessoa da sua escola, pode ser a pessoa que limpa a sua casa se você tiver uma funcionária do lar. Pode ser qualquer pessoa que te inspira e que você tem um motivo para ser grato. Faz esse exercício de gratidão, porque para mim é uma coisa muito legal, eu faço sempre, não só o desafio ter pedido para eu fazer isso hoje, eu achei super interessante. E é isso, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir, de se inscrever. E até amanhã, dia 8 desafio, firme e forte. Tchau.